Parabéns para a GESTO, para toda a equipe. Hoje é a comemoração dos 25 anos e nós que fazemos parte da fase né, não podíamos deixar de afirmar a importância dessa organização na luta pelos direitos humanos das pessoas sobre positivas e das populações vulneráveis do DSTs. É interessante também dizer que a GESTO né, foi uma organização pioneira no um debate sobre a relação entre violência de gênero e AIDS. E por fim, né, essa parceria que a gente tem desenvolvido com a GESTO há alguns anos é, com mulheres pescadoras, na perspectiva da luta pelo fim da desigualdade de gênero, classe e racismo, tem nos, nos unido muito em várias ações, tanto do ponto de vista da metodologia como a luta, a luta pelos direitos. Parabéns novamente a toda a equipe e que a festa seja muito, muito, muito exitosa.